Maionese de alho é a receita de hoje. Pra começar essa receita, você vai pegar uma cabeça de alho, vai regar com azeite e levar pra assar de 20 a 25 minutos no forno, até que fique bem macio assim, aí é só apertar. Aí no liquidificador você vai colocar os ovos, o creme de leite, o alho com azeite, sal, pimenta do reino a gosto, e vai bater muito bem até chegar nessa consistência maravilhosa. Essa maionese de alho é divina, marca um amigo aqui que vai fazer com você essa delícia.